Oi gente, eu sou a Lívia e hoje está começando mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com o Senhor e também vou estar falando uma palavra para o seu coração. Mas não deixe de nos seguir no Instagram, deixar o seu like e também se inscrever no canal. Agora sim, bora para o vídeo. Bom, de início eu vou estar lendo a palavra lá em Salmos 55, 22, que diz assim Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca... Deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Então, gente, essa palavra falou muito no meu coração. E, independente, ela diz que, independente da nossa luta, da nossa provação, nós devemos sempre entregar os nossos problemas para o Senhor. Ai, então... E eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com o Senhor esses tempos. É, eu estava em um dia muito triste, que eu tinha ficado assim, muito triste e estava orando ao Senhor. É, Por que o Senhor tinha deixado aquilo acontecer em um momento muito triste? Mas, naquela oração que eu estava fazendo, o Espírito Santo, ele me deu uma alegria, sabe? Eu comecei a pensar em todas as coisas que Deus já fez em mim, em todos os projetos que Deus tinha pra mim, em todas as alegrias que o Senhor já me deu. Comecei, gente, a refletir tudo isso e eu parei pra pensar, gente... Mesmo eu, nesse dia triste, o Senhor ainda está me fazendo sorrir. E eu parei para refletir e eu vi que era um sinal, sabe? Era Deus me dizendo que, mesmo estando difícil, Ele ainda consegue nos fazer sorrir. O que essa palavra quer me dizer é que, por mais que esteja difícil, você esteja passando uma luta muito ruim. O Senhor ainda, em qualquer cenário da sua vida, Ele ainda pode te fazer sorrir. E sabe por que Ele pode te fazer sorrir? Porque Ele está do seu lado sempre. E quando a gente está perto do Senhor, nós tínhamos aquela alegria, sabe? E Ele nos, Ele nos dá aquela alegria, sabe? Então eu parei para refletir nisso e o Espírito Santo, ele realmente fala e ele dá a alegria que a gente precisa. E naquele dia eu comecei a ficar feliz e eu realmente senti que o Espírito Santo estava falando comigo. Estava falando que por mais difícil que fosse, ele ainda estava comigo e podia me fazer sorrir. Gente, vamos meditar nessa palavra. É, essa experiência realmente foi real e a gente consegue sim, sentir a presença do Espírito Santo. Quando a gente entrega o nosso caminho para o Senhor, quando a gente entrega os nossos problemas para o senhor ele intercede por nós então a gente tem que saber disso e colocar no nosso coração que o senhor sim ele nos escuta, nos escuta mesmo nos momentos de dificuldade e ele pode sim nos fazer sorrir então eu espero que essa palavra tenha entrado no fundo do seu coração e saiba que por mais difícil que seja o Senhor está com você, espero muito que você tenha guardado essa palavra é, eu estou muito feliz de ter compartilhado essa experiência com você, espero que tenha te ajudado, que Deus abençoe grandemente a sua vida um beijo para todos vocês tchau, tchau, não deixe de seguir ao Senhor de orar, de ler a Bíblia porque, como eu disse, vale muito a pena, um beijo e até o próximo vídeo